os alunos deviam ser incentivados a fazer pesquisas avançadas, a saber fazer pesquisas avançadas, a saber contrastar fontes. É muito mais importante do que nós temos ainda um esquema de educação, que eu chamo de videojogo. Isto é, no videojogo, o que é que se passa? Eu, para passar de um nível para o outro, tenho que apanhar a espada, não sei o quê, o escudo, não sei o quê, o feitiço, eu, quando apanho isso, vou para o segundo nível e eu tenho que apanhar depois outras coisas completamente distintas e o resto já foi. E neste momento temos um sistema educativo que é de videojogo, isto é, os, os alunos aprendem o que têm que aprender para passar esse ano e é para esquecer porque no ano a seguir têm que aprender outras coisas distintas. isto A educação que nós temos está feita em função dos professores que temos, não em, em função dos tempos que temos. Mas pronto, é, é, é, discutimos, é, discutimos é, a nuvem.